Bom, tropa, precisamos falar sobre esse post do Paulo Coelho Que viralizou, todo mundo ficou sabendo E se ele não bloqueasse os comentários para pessoas que ele não segue Podem ter certeza que teria centenas de milhares de pessoas falando para ele fazer o L Assim como qualquer esquerdista, todos só recebem faz o L, faz o L Então, o que, que ele disse lá? Em seu Twitter. Tô aqui com o Paulo Coelho Oficial. E ele escreveu o seguinte: Décadas apoiando Lula, oficial. Foi lá, ainda marcou o Lula. Noto que seu novo mandato está patético cair na trampa de ex-juiz desqualificado, incapacidade de resolver problema do Banco Central, etc. Não devia ter me empenhado na campanha. Perdi eleitores. As partes, mas não estou vendo meu voto ter valido a pena. Uau, isso foi menos de três meses para o esquerdista pedir para sair. E é claro, temos algumas pessoas que comentaram aqui também. O Giannis williams Calma, Paulo. Assim como você e eu... Lula oficial é humano, tem suas feridas e nem sempre se pode se safar das armadilhas e disparos de uma classe dominante predatória, egoísta e invejosa. Tenha mais, paci... Tenha mais paciência, querido. O mandato está no início. Paulo Coelho respondeu, justamente por isso, querido amigo. Aí veio Felipe Neto, nele Fede. E comenta, Paulo, não são nem 90 dias, PC é uma situação ingrata, erros serão cometidos, devemos criticar e apontar como também tenho feito, mas não dá para se arrepender de ter ajudado a derrotar aquele monstro. Lula ainda vai errar muito, mas não esqueça que o outro era Bolsonaro. Ele respondeu. Não me arrependo de ter derrotado um monstro, Felipe. Mas a comédia de erros, citando o bardo, pode fazer com que logo o pessoal comece a perder a paciência. O início e o fim são muito importantes. O meio é o meio. E todos temos que saber ouvir críticas. Então é o seguinte, você se pergunta aí, junto comigo, dando um monte de risada, Ué! o que, que aconteceu com a esquerda? Ninguém mais consegue passar pano para o Lula, tá sujo demais. E aqui eu quero analisar um pouco mais essa situação. A esquerda passou quatro anos ganhando likes, compartilhamentos, views, dinheiro, simplesmente sendo oposição. Oposição a quem? Claro, Bolsonaro. É muito fácil você tacar pedras. É muito mais difícil você recebê-las. Ai, o Bolsonaro isso. Vai, o Felipe Neto escreve na sua rede. Ai, o Bolsonaro aquilo. Ai, aquilo lá. Ai, aquilo lá. E tudo que você precisa fazer é seguir narrativas. É como o jogador que está em campo de futebol. Ah, ele pode ser criticado de mil e uma formas. O técnico, o juiz que está lá no campo de futebol é a mesma coisa. Ah, eu não gostei da escalação. Ah, ele está fazendo uma coisa que eu não gostei. E o Bolsonaro não foi criticado só pela esquerda. Foi criticado pela direita. O tempo todo. A cada momento e a cada decisão que ele fizesse, ele continua sendo criticado até hoje. Ah, o Bolsonaro é um covarde. Ah, o Bolsonaro não fez o que deveria. Ah, o Bolsonaro poderia ter feito muito mais. É muito fácil ficar criticando aqui do lado da internet. E pessoas, nesses últimos quatro anos, fizeram carreira disso. Antes, apoiavam o Bolsonaro, até foram promovidos pelo Bolsonaro. E logo que Bolsonaro foi eleito, passaram a ser seus maiores críticos. E por que isso? Porque ninguém quer ser líder de torcida de presidente. Vejam que eles criticam, ah, eles colocam ali, se colocam como Felipe Neto e Paulo Coelho, como pessoas que criticam o presidente. Eles não estão passando pano. Eles criticam o presidente Dilma. Por que eles o fazem? Porque senão a crítica vai direto para eles. E tá passando pano, como pintaram ali no começo com o Sérgio Moro, e aí depois veio a declaração do Lula. E todos eles falaram, meu Deus, não dá mais. E nem o próprio Lula segue a narrativa do próprio PT, da Gleice Hoffman e de outros que vieram dizendo que ele havia salvado o Sérgio Moro, que a Polícia Federal, a mando do Lula, salvou o Sérgio Moro. Logo vimos que era uma grande mentira. O próprio Lula tirou essa narrativa de cena, falando que o Lula, Moro tinha feito uma armação junto com centenas de policiais para prender, fez uma armação junto com o PCC, certo, como se isso fizesse algum alguma sentido, mas por quê? Agora eles estão simplesmente virando a casaca, porque eles são os criticados do momento, foram quatro anos atacando o Bolsonaro por qualquer coisa, eles entravam todos os dias. O que, que hoje tem para atacar o Bolsonaro? E fizeram suas carreiras políticas assim. Felipe Neto não existia na política, não era o garoto da Unesco, até ter um Bolsonaro para atacar por quatro anos. E nós vimos uma esquerda que nem sequer existia na internet. Até 2018 não tinha um único canal de esquerda falando sobre política. Tinha um biólogo ou outro lá falando merda, mas não existia esquerda. E aí assim que o Bolsonaro foi eleito, ele passou a ter oposição. E aí ficou essas pessoas crescendo e crescendo e cresceram E se viciaram em atacar o presidente Independente do que ele fizesse fosse honesto, fosse justo ou não O próprio Felipe Neto apareceu no passado Dizendo que a verdade não importava A única coisa que importava era atacar o Bolsonaro E tirá-lo do poder Pois bem, agora ele não está mais lá no poder Está em silêncio lá em Orlando, sei lá onde Desesperado, chorando às vezes e aí sobrou o quê? O Lula. Sobrou agora o Lula para simplesmente ser o criticado. É ele que está em campo agora. É o Lula que é o técnico do time da seleção brasileira. E, portanto, é o cara que vai começar a receber as críticas. Só que se no passado Lula e Dilma eram imbecis e eram criticados, né? eram somente em mesas de bar. Eram... Na, na, na sua reunião de família, entre amigos, hoje nós temos as redes sociais. E como eu mostrei aqui para vocês, não tinha um único comentário positivo. Falando, é Felipe Neto, você tem razão. É, jean você tem razão, não. O próprio Paulo Coelho tem que fechar os comentários ou vai receber centenas de milhares de pessoas falando quão burro eles são faz o L, e eles não aguentam críticas, não aguentam ter que ler algum comentário que seja contrário a eles. E é isso que nós estamos vendo. A esquerda tá desesperada porque eles têm que lidar com a internet. O Lula tá desesperado porque ele tem que lidar com as redes sociais, com as tias e tios do zap fazendo críticas sem parar. E agora vocês estão experimentando o que é esse veneno. Aqui... Eles nos acusaram de tudo que é tipo de coisa, até agora tentam nos destruir, mas tudo que a gente fez foi defender aquilo que a gente achava justo. Aqui no canal não precisei passar pano pro Bolsonaro, não precisei mentir para ninguém, apenas continuei dando a minha opinião, assim como eu continuo fazendo. Só que meu trabalho agora ficou muito mais fácil, não é mesmo? Porque ao invés de defender o que é justo, agora eu critico o que é injusto. E com isso a gente consegue mais views, mais visualização, é mais engraçado, mais pessoas engajam, porque agora a gente está atacando o Lula, está apontando os erros grotescos do presidente, o chamando de Dilma e tudo mais. A esquerda sabe que é nosso momento, se eles passaram de nem existiam para passaram a existir nesses últimos quatro anos, imagina como vai ser para a direita que passou os últimos quatro anos sendo destruída, sendo atacada, e agora é nossa vez de ser oposição. É nossa vez de falar, mandar fazer o L, é nossa vez de criticar o presidente deles, e sem precisar contar mentira nenhuma. Essa é a diferença da direita para a esquerda, ou seja, a direita é muito mais eficaz no que faz, porque não precisa ficar convencendo ninguém de nada que o Dilma é retardado, que é Bob Oracanha e ovocanha e toda essa história vai cair no colo direto do Dilma. E nós estamos crescendo, né? eu teve, tive meu melhor março em questão de visualizações na história desse canal, e nós vamos continuar crescendo mais e mais ainda, enquanto o Dilma estiver lá. A esquerda sabe que eles estão derretendo, porque a graça acabou. Eles passaram de críticos, agora eles são os líderes de torcida do PT. E todos os erros vão ser recaídos sobre Felipe Neto e Jean Willis. Então, se Paulo Coelho já está desesperado em três meses e não aguenta mais, espera mais um pouquinho para vocês verem. Certo? Quero saber a opinião de vocês. Participem da nossa oitava rifa. No link para o site, lá tem meu número no site, caso vocês tenham alguma dúvida de como comprar. E até a próxima. Tchau, tchau.